E aí, povo da camicleta, não vou tirar aqui, porque já tentei gravar várias vezes, dá problema no áudio, então, assim com o retorno, eu consigo ver se vai dar ou não esse problema aí. Bom, esta é a câmera GoPro Fusion, que eu realizo com a qual eu realizo os vídeos 360, último modelo da GoPro. Então uma câmera bem atual, moderna e de excelente qualidade. Ocorre que os vídeos em 360 eles têm uma quantidade bem maior de informações. Então vou mostrar como selecionar uma melhor qualidade na hora da reprodução do vídeo no YouTube, porque o YouTube tem por padrão fazer a seleção automática da resolução tá? E a gente pode fazer a alteração para tentar melhorar essa qualidade aí na hora da reprodução Então vamos lá Estou num posto de combustível aqui, por isso esse barulhão aí Chegando um caminhão bem na hora para ajudar, né? Bom, peguei aqui dois celulares Um mais simplesinho e um melhorzinho um LG, sei lá, na faixa dos 300 reais, e um uh, iPhone 8 Plus, 8S Plus, né, uma qualidade melhor. Bom, vocês observam que quando está pausada aqui as duas telas, tanto num, tanto no... No iPhone quanto no Android quanto no iOS, né? Temos três pontinhos, porque isso aqui é do YouTube. E é aqui que a gente seleciona a resolução, tá? Vamos ver aqui. Qualidade... Vamos botar aqui. 480. Qualidade... 1080, vou clicar aqui no outro, tá? Se eu botar no automático, vamos ver como fica. 1080 no iOS. Ah, essa câmera que tá fazendo aqui, ah, essa filmagem também precisa achar o foco. Ó. Ela achou agora. 1080, vocês viram? Então vamos rodar esse vídeo aqui. Agora vamos rodar aqui no automático da, do LG. Vamos ver quanto é que fica. 480. Às vezes, se a internet é pior, fica em 144. Vamos rodar. Vamos pegar aqui a imagem. Olha como começa a ficar ruim a imagem. Olha ali. Essa imagem tá assim porque a resolução tá baixa em função da seleção automática. Vamos aumentar para melhor desse celular, mesmo ele sendo um celular de mais simples, né? Olha. Aí. Oi. Que. Melhora um pouquinho, tá vendo? Dá para assistir bem o vídeo em 480 olha aí. Agora, eu vou dar uma pausa aqui e mostrar uma outra coisa. Deixa eu rodar aqui. A gente ver melhor. Né? Se observarem, vão ver que tem esse item ali, ó. Eu vou chegar pertinho, vamos ver se consigo mostrar melhor aqui. Vou botar mais. Porque o sol ficou bem na frente aqui. Aqui tem o logo da camicleta bem no centro. Se deixar esse logo bem no centro. Vou fazer um pause aqui. Se deixar o logo aqui, ó, da camicleta bem no centro, o vídeo vai se apresentar de acordo com a edição original. Mas, como ele é 360, digamos que eu estou assistindo ele na edição original, mas me interessa olhar outras coisas. Aí eu posso girar o vídeo. E aí eu, eu, eu giro para o lado que eu quero. Porque ele é 360. E aqui eu compliquei. Okay. Olha aí. Olha aí. Ele tá editado. Então, o melhor para ver a edição original é assim. Ó. Aí, se eu quero ver alguma coisa, eu dou uma pausa. Dou um pause, abro a imagem e posso olhar à vontade. Olha no detalhe. Posso voltar, conhecer todo o ambiente, que nós vamos ter outros vídeos desse rio aí. Olha aí. E aqui eu posso botar a rodar de acordo com a edição original. Na hora, hein? Na hora! Tá vendo? É isso aí. Espero ter ajudado, hein? Ah, então essa seleção da, da resolução, ela pode ser feita diretamente no aparelho celular. Três pontinhos no YouTube lá, seleciona a forma que você quer assistir o vídeo aí, de acordo com a, a internet. Às vezes quando a internet é muito baixa mesmo, fraca, até não é bom aumentar, porque não vai conseguir rodar o vídeo. É isso aí. Foi, espero ter ajudado aí o pessoal. Né? Alô, ah, já foram embora? Ah, não foram? porque nós temos ainda uma novidade, mandamos fazer os logos ah, adesivos <risos> com o logo da Câmera deixa eu ver se tá aparecendo aqui, tá legal, tá, aí olha aí ó, Orion, Lilian, YouTube, Facebook, Instagram, pá, assim, querem um adesivo? É fácil, é só encontrar onde está a camicleta, Vem aqui que a gente tem oh, tudo isso de adesivo, oh, tudo isso, são mais de 500 adesivos, então, yeah. sabe quanto é que custa? É grátis, é só vir aqui, acha a camicleta e ganha um adesivo. E agora nós estamos em Primavera do Leste. Hum, agora o posto eu não sei. Sabe o posto, mano? Deixa eu ver a Lili ali. Sabe o posto? Também não. não. Sei. Também não. É. Eu vou fazer assim. Vou botar o posto aí nas informações. Até amanhã. Deixa eu ver. Que dia é hoje? Nós estamos sempre perdendo nas datas. Dia 10, ver, 10 de consigo. julho, nós vamos estar aqui consigo, pertinho, tá? Vamos lá, vamos tentar abrir o... Um... O que tá que tá fazendo aí? Um vamos tentar abrir o um MAPES e botar localização, que diz que nós estamos no Alto Posto 2000. Alto Posto 2000, é isso aí. Primavera do Leste, Alto Posto 2000 até umas 9 da manhã, depois a gente já vai sair para fazer os adesivos.